Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Começamos agora mais um podcast Lucro Certo aqui no YouTube e também em todas as plataformas de áudio. Então você que não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aí agora, já deixa o seu like, se depois você não gostar, você volta e tira o like daí, tá? Não tem problema nenhum, mas já curte logo esse vídeo para não perder tempo. E hoje nós temos um bate-papo aqui interessante, nós vamos falar... Como é sempre a temática do nosso podcast, é falar sobre lucro certo, como ter de fato lucro certo. E esse cara que eu vou trazer aqui é um cara que eu já conheço, tem pelo menos aí... Se eu não estou enganado, ele vai me corrigir, mas eu acho que a gente se conheceu ali por volta de 2009, 2010, deve ter uns 12, 13 anos. É um cara com quem a gente a gente meio que criou um ritual nosso aqui. Quando ele, eu, Hoje ele mora em São Paulo, mas antigamente ele morava no Rio de Janeiro, mudou para cá o ano passado, foi o ano passado ou esse ano, ele vai me corrigir aqui... Só que a gente mantinha um ritual aqui. Todo ano, quando ele vinha para São Paulo, pelo menos uma vez por ano, a gente saía para tomar uma cerveja, jantar, bater um papo, até para almoçar, e era um almoço assim que começava meio dia e meia e acabava às 18. Jantar que começava às 19 e acabava uma da manhã. Então a gente sempre fez esse nosso ritual aqui, uma vez por ano que a gente se reunia, se encontrava, para falar do mercado, falar dos concorrentes, falar de tudo que acontecia no mercado no qual nós estamos inseridos. Então, com vocês aqui, eu vou deixar um cara que é muito querido, parceiraço nosso aqui, Bruno Giuliani. Bem-vindo, meu amigo. Opa, Sullivan, é um privilégio aqui poder estar tá participando aqui do início, né? É, do Segundo podcast, segundo episódio. Segundo episódio aqui do podcast. E ó, vou falar uma coisa, é o primeiro que eu tô vindo gravar é presencialmente aqui é, dessa é, nesse esquema que você vê que hoje tem bastante gente né fazendo aí esse, esse podcast e é bem legal eu em breve pretendo fazer um também mas é o meu primeiro que legal que legal cara bem-vindo seja muito bem-vindo ao nosso podcast cara você tem uma história que inspira né você já contou várias vezes isso na internet mas eu vou querer que você compartilhe aqui com os nossos ouvintes. Mas me corrija aí, não foi 2009, 2010 que a gente se conheceu? Olha, em 2009, eu nem sabia o que era coaching ainda. Então, não né? foi 2009, é... errei feio. <risos> então, é, porque é o, uma das indústrias, né, que você, um dos mercados que você uhum. tem aí negócios. E, e, obviamente, o vínculo que a gente acabou se conhecendo. É, eu conheci você em 2013 pessoalmente. Eu conheci você em 2010. 10. Mas você não me conhecia, ou a menos que você já me, sim, me, sim. me conhecesse, estudava de alguma internet, coisa. De internet conhecia, com certeza. Pessoalmente, foi em 2013, quando eu entrevistei você para o Conacoating, que eu fiz no finalzinho ali de 2013, possivelmente em agosto. Mas antes né? disso, você tinha entrado no livro. Tinha é, participado de um livro de... da Editora França. Exatamente, assim. que era a minha editora, que hum. foi o livro Leader Coach. Que certo. quem te levou para o livro foi a Andrea, lembra disso? Lembro, lembro. O livro foi em 2010, por isso que eu falo que eu te conheço em 2010. Ah, tá. O livro foi lançado em 2010, mas a gente só se conheceu mesmo... Ó, nós é... é assim, nós éramos coautores do mesmo livro, pela minha editora, que era o livro Leader Coach, que tinha até um capítulo do John Whitmore e um do Timothy Gary. E aí você tinha o seu capítulo e eu tinha o meu também no livro. Isso foi em 2010 que a gente publicou o livro. Finalzinho de 2010 ali para 2011. E aí a gente se conheceu mesmo em 2013 quando você me chamou pro Conacol, é isso mesmo. É isso aí. aí você eu... fez um congresso online. E eu né? fui lá na, na Slack lá, é, te entrevistar lá. Aí a gente gravou e de lá foi o nosso primeiro foi almoço. o nosso primeiro almoço desse ritual. Que Durou umas 4, 5 horas lá. E... É, realmente ali, eu tava no Rio, comecei a morar em São Paulo aí esse ano, a gente ainda não se encontrou, tá se vendo pela primeira vez aqui, é verdade, verdade. agora eu esteja em São Paulo já há uns cinco meses, né, quatro, cinco meses. Mas vamos agora já agilizar esse ritual de volta. <risos> vamos, vamos. Agora o bom é que você morando aqui, Bruno, dá pra gente fazer mais vezes, não precisa ser ah, um é? por ano. Vamos fazer um por mês. Não, com certeza. <risos> e você tava falando ali da, da história, né? É o, eu venho de uma família empreendedora na verdade ali do, do meu pai né meu pai Sim. ele embora ele já foi desde militar, já foi executivo já foi servidor público também né mas ele na verdade acabou se desenvolvendo depois como um empresário né? como aí um, um empreendedor e ele montou um negócio é, que começou a dar bem certo ali a partir de 95 96 na, no ramo de logística, Entrega de encomenda expressa. E eu, é, quando comecei a trabalhar na empresa dele, eu tinha 17 anos, né? E o a gente montou eu com meu irmão também ali no, no quarto de hóspede lá de casa, prim, que foi a primeira franquia da empresa do, do meu pai. Eu enquanto eu estava fazendo vestibular, faculdade, o tempo inteiro eu estava também trabalhando ali nos negócios da, da família. Eu nunca tive carteira assinada, eu sempre tive o quê? Um, um contrato social, né que, que quando a gente montou já uma, uma franquia, o nosso jeito de se remunerar já era via PJ. Então eu tirei, Sullivan, a minha primeira... É, eu tive que me emancipar para com 17 anos botar meu nome num contrato social, é, naquela época eu precisava, não sei se hoje precisa ainda, e acredito que ainda precisa. Fui réu da minha primeira audiência trabalhista, com 19 anos. É, fui, fui lá para o... Bem-vindo! Minha primeira multa por tributária foi com 21 é, anos ali. Precoce em quase, quase tudo, na tudo prefeitura né? prefeitura de, de Niterói. E o, e o que acontece? né? Então você vê que o, o tempo inteiro eu, eu, eu sempre trabalhei... Né, empreendendo mais ali nos negócios da família a estratégia toda vinha ali do principalmente ali do meu pai e depois é, eu tive pouquíssima experiência fora da empresa do do meu pai talvez ali um ou dois estágios e eu sempre fui investindo muito eu ganhava então bem né e eu sempre fui ali um bom investidor conservador então, quando eu estava com é, 30%. 30 com, peraí, peraí, vamos entender uma coisa aqui. Quando você fala investidor, normalmente você investia quanto do que você ganhava, assim, percentualmente falando? Uns 50%. 50% do que você ganhava, você eu investia. Eu juntava e, e investia. Investia ali, parte em renda fixa, parte em ações, parte ali. É, trabalhava de um jeito ali. Então, até que... Até que <risos> o que acontece? Chegou lá em 2009, já tinha ah, acontecido o pior né, na, na Bolsa, só que eu sempre fui aquele investidor que primeiro, né eu tinha uma postura ultra conservadora Então, eu nunca fui aquele cara que vendia a ação quando ela estava no, no pico ou comprava quando ela estava muito embaixo. Eu comprava aqui, daqui a pouquinho eu vinha, vendia aqui, ou então eu chegava, comprava, eu sempre ganhei. Né? Nunca ganhei muito, mas sempre ganhei. Era mais a constância era. do ganhar do que picos é, de ganho. Exatamente. E o, e o que eu fazia? eu Naquela época lá, a rentabilidade ali era na, na, na casa de 10%, 12% seria uma coisa já maravilhosa. Eu ano, sempre, né? Ano, ano, ano, ano. ano, ano, ah. ano. E aí eu ia atrás de 12% a 15% ao ano de rentabilidade em cima ali do meu patrimônio. Eu sempre era daquele que comprava tudo à vista, juntava para comprar à vista tudo. Então, apartamento quitado, carro era só à vista sempre para dar uma espremida, chorar aquele descontinho. Se você pagasse a vista, dinheiro... Poder de teste, compra. Hora, Quem era, tem dinheiro então, tem poder de compra. Então isso aí foi uma cultura que eu tive desde é, de criança ali, desde adolescente. Mas o que acontece? Meu, eu sempre gostei de morar no Rio de Janeiro, né? E em 2009 o meu pai teve que tirar a gestora financeira principal da empresa dele e pelo fato de eu ser bom em matemática e ser de confiança ele me colocou ali então como gerente financeiro. Pô, o Sullivan ele tem um, ele também ensina, né? E tem um, uma empresa que é uma metodologia de desenvolvimento pessoal chamada DISC. Sim. A gente sabe que a gente tem ali uma espécie de um estilo de personalidade que às vezes é mais adequada para determinados cargos ou não. Então, depois o professor Ivan pode falar. Revela, que revela o seu potencial e aptidão para determinadas áreas. Pois é. O, embora eu seja empreendedor eu não e fosse assim um investidor e bom de matemática, eu não sou o cara do financeiro, da precisão, da exatidão e de absolutamente nada disso. De repente, todos os dias eu tinha uma rotina de contas a pagar, que chegava ali a ter 40, 50 uh, contas para pagar por dia, duas vezes por, <risos> por, por mês, a pilha vinha para 300, né? tinha que pagar as franquias todas, tinha que conferir a receita de cliente e embora tivesse ali uma equipe, né? Mas eu sempre tinha que, no final, conferir tudo. Eu estava surtando nessa época. E para piorar a situação, ele me trouxe, então, para morar em São Paulo, nada contra, né? Mas agora eu tô aqui de novo nessa nova tentativa. E. O... E eu não consegui convencer a minha esposa a, a morar de aluguel. Então, olha, olha só. Olha só. Teu pai te tirou do rio, trouxe para São Paulo. Bom, já mudou o ambiente. Aí além de fazer tudo isso te colocou numa posição que você tinha que fazer coisas que não eram aderentes ao teu perfil, à tua característica. Então tudo ce... eu brinco, Bruno, que é tudo certo para dar errado, cara. Tava tudo certo para dar errado. E aí eu desdobrar disso? O desdobrar disso veio o seguinte: a minha esposa é... Ela não... Eu tinha ali a cobertura quitada lá no, no Rio, tudo, tudo ali, a vida estruturada, a gente tava aqui vendo se ia funcionar. E a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente quer também, porque quando eu pisei em São Paulo, eu pisei com a intenção errada. Eu pisei já falando assim, quero parar de trabalhar com meu pai e quero voltar a, mar, a morar em Niterói. E já já a gente vai ver o que, uni, que o universo... <risos> Palavra mesmo, tem poder. O que você fala aí... Palavra Palavra ah, tem poder. Ah, Bom, minha esposa, então, ela não queria morar de aluguel. Ela queria ter o apartamento dela. E eu não consegui convencer ela racionalmente, matematicamente. Naquela época eu não era o cara de, de, de persuasão, <risos> de inteligência emocional, dessa parte assim. E eu falei, tá bom. Eu tinha, então, 500 mil de liquidez naquela, naquela época. 500 mil em 2009... Era uma era, grana. É, era uma grana. A, era, um, fosse, era, uma é, grana. era o... Era quase o equivalente, talvez, como se fosse assim, um milhão é, hoje. E, eu ou, acho que era mais, ou, cara. Era mais. Talvez fosse era mais, mais, né? O, o, é 500 mil era em, em torno ali, talvez, de uns 600 mil dólares. Né? Que aí nós estamos falando mil, hoje o, aqui, o, é, 3 é, milhões de reais. É isso aí é. O que acontece é, que é o seguinte, o apartamento que ela gostou custava 630 mil reais. Não só eu ia ter que descapitalizar de todo meu meu dinheiro de fazer dinheiro espera aí você tinha 600 tinha 500 mil dólares mil reais 500 mil reais na época e na o apartamento época. que ela tinha gostado Ah, não era 500 mil dólares, desculpa eu tinha 500 mil reais 500 mil reais, em tá. dólar aquilo devia dar mais ou menos ali uns 300 mil dólares. por aí porque o dólar tava na casa de 1,80 é, 1,90 nessa época e aí você tinha que comprar um apartamento de 530 630 630 eu então que... não só descapitalizava 100% mas, Como ainda se endividava em 130. Isso aí. Ia ter que é. me endividar em 130. Decisão difícil. Com o apartamento, a gente acabou batendo o martelo, e eu ia ter que dar a entrada dele daqui a três dias úteis, mais ou menos. Três, quatro dias. E quando eu fui, então, baixar minhas aplicações, eu, eu, eu falei o seguinte: Nossa, quer saber? Eu vou dar aqui uma, uma arriscada. E eu estava acompanhando, então, ali e resolvi entrar no mercado de opções. É. E eu entrei, então, ali na, nas opções com 200 mil, dos 500 mil. Né? Em, fiz, operei day trade naquele dia e em um dia eu faturei 70 mil é, reais. Transformei 200 em reais. Isso em 2000 e? 2009. 2009. Estamos falando de 13 anos aí. É, aí... Eu falei, pô, funcionou, ainda tinha dois dias, entrei de novo. Nossa, no segundo dia eu fiz 100 mil reais, operei, transformei ali 270 mil reais em 370 mil reais. Pô, mas ainda tem um dia. Mina de ouro. E entrei de novo, e aí eu faturei mais 60 mil reais naquele terceiro dia, então... Três dias consecutivos fazendo day trade... Eu você fez quase a metade do seu capital. Eu transformei 200 mil reais em 430 você mil reais em três dias uhum. no mercado de opções. Vai, você fez 230 de um capital que você tinha de 500, quase só 50%. que eu, eu tinha investido 200. Só que 300. você pegou só 200. Mas você fez quase 50% do seu capital total, que era 500 mil. É, exatamente. E aí... Realizei ali, né? É, realizei, peguei os 130, somei nos 500 que eu tinha, paguei ali o apartamento. E ainda sobrou uma grana? Ainda me sobrou 100 mil. Desses 100 mil que sobraram, eu ia ter que pagar uns 70 mil de imposto daqui a 30 dias. Sim. Né? É, de 230 de lucro, eu ia ter que pagar ali os 27,5% de, de imposto, só que só daqui a 30 dias. E aí. A verdade é que eu não parei, né? É, eu peguei esses 100 mil e comecei a ficar operando. Eu já nem trabalhava mais direito, Sullivan, Eu tá, eu, eu ficava então com um monitor fingindo que trabalhava ali na, na empresa, que até mais produtivo, mais ágil. E o resto do dia eu ficava fazendo day trade. E meu, e eu que era uma pessoa assim, um investidor super conservador, é, de repente Começou ia a ficar atrás, mais ousado. Eu ia atrás de 12% a 15% ao um ano. Naquela época, pô, isso aí dava para... Era um, talvez um conservador para moderado. ou coisa sim, Nessa sim. linha ali. Ó, pra... e, o... e aí, de repente, eu comecei a ir atrás de 10% ao mês. Não, ao dia. Hum. Né? Então, eu transformei 100 mil reais em 300 mil reais em 30 dias. Eu... Pô, fui surfando, aquela onda boa, eu chegava e todo dia eu fazia ali... Fiz 200% trade, no mês? Fiz 200% ali no, no mês, transformei 100 mil em, em 300 mil. E, e teve uma outra coisa que eu não percebi, que hoje eu percebo, naquela época eu não tinha as competências é, emocionais, que eu também a, acreditava que eu tinha uma habilidade que eu não tinha, Acreditava que eu tinha um conhecimento que eu não tinha, e muito menos uma gestão emocional. A minha confiança ela foi então de, digamos assim, pô, de 2, 3 para 20. Cara, isso acontece com a maioria dos empreendedores. E você fica surdo nessa época. Não, cego, surdo. Mas não mudo não, né? Porque mudo, você é o que mais fala. Não. Mudo não, é o que mais não, fala. É que eu não falava muito, não. Mas as poucas pessoas com que eu falava que estava acontecendo, eles falavam assim para mim: Bruno, para! Bruno, sai disso. Bruno, eu já vi isso acontecendo antes. Não vi nenhum caso terminar com um final feliz. Bruno. Você tá tendo a oportunidade. Opção é cemitério desperto. Ah! Porque não, não é comigo, não vai acontecer, Eu sou o cara. <risos> eu sou o cara. E com aquela confiança antes, e já agora articulando, comecei a fazer planos ousados, né? como investidor mais agora, não como empreendedor, não como uma, um gestor ali que queria ajudar o negócio do meu pai a ir para frente. Mas ó, pô, se eu transformei em um mês 100 mil em 300, eu agora vou transformar 300 em 1 milhão. O milagre da multiplicação é, <risos> nos próximos 30 dias. Sendo que é o seguinte, pô, meu pai tá querendo comprar aquele terreno ali que o cara tá vendendo ali, pô. Ele foi lá, o cara, ele, quando ele queria pagar um milhão, o cara aumentou para um milhão e duzentos. Quando ele ia pagar um milhão e duzentos, o cara aumentou para um milhão e meio. Quando ele ia pagar um milhão e meio, o cara já estava começando a me fala, me fala fazer uma coisa. De novo. Você acha que isso? O fato de não escutar ninguém naquele momento. Não queria ver e não queria ouvir. Isso tem a ver com maturidade, isso tem a ver com, com incompetência, isso tem a ver... O que, qual é a chave disso que você analisa? As duas coisas que você falou. Os viu? dois ao mesmo tempo? Falta de maturidade. Quantos anos você tinha ali? Eu tinha... 31. 31. É, 31 anos eu dei umas cabeçadas também, fiz umas, fiz umas merda. O... Era uma, uma falta de maturidade... Incompetência em relação ao mercado também, definitivamente, a falta de, de maturidade que eu vejo assim de você ouvir, né? Com a maturidade você aprende a ouvir mais. Aprende a enxergar mais os sinais eu e acho não que só é. ver aquilo que você quer. Porque as pessoas veem só aquilo que elas querem ver, é. né? E às vezes é, vem uma outra pessoa e, e quer ampliar seu horizonte, ela acha que na verdade ele está ampliando, está querendo te limitar ou alguma coisa... É. Né? Eu, eu acho, não sei você falar por mim, eu acho que dos meus 25 aos meus 35, essa foram 10 anos assim, que eu não escutava absolutamente ninguém não escutava absolutamente ninguém algumas coisas não foi de tudo errado algumas coisas foi bom que eu não escutei mesmo porque eu consegui ter alguns resultados mas muitas coisas que se eu tivesse escutado nessa fase da minha vida eu teria dado sentidos e, e, e rumos completamente diferentes. eu acho que a gente é tomado numa uma certa idade da vida ali tem a incompetência tem a falta de maturidade que a gente não sabe reconhecer isso e tem muito a cegueira do ego também né a cegueira da vaidade eu acho que ela pega nesse momento também. Eu não tava fazendo esse trading para ser melhor que ninguém ou uma coisa ali, mas a cegueira da vaidade era minha comigo mesmo, falando assim nossa, eu quebrei o algoritmo da bolsa na minha cabeça, eu nasci para fazer isso Quebrei o algoritmo da bolsa Wall Street me aguarde entendeu? Era o lobo de Niterói, não, Niterói não, tava em São Paulo Não era o lobo de Wall Street, era o lobo de Niterói Eu ouvia meu pai nessa época só que como eu sabia o que ele ia me falar eu nem comentava com ele que eu tava fazendo Olha, é. tá aí ó, excelente nome para esse podcast aqui, o Lobo de, de Niterói o, o que que acontece? tomado com essa confiança eu não só acreditava que, que eu ia conseguir transformar 300 mil e 1 um milhão mas a tinha obviamente uma reserva de caixa na empresa que eu tinha acesso como principal gestor financeiro e eu falei: pô, quer saber? Eu vou investir o dinheiro da empresa também, vou triplicar o dinheiro da empresa para ela. Aquele terreno, que, que aquele imóvel que eles querem comprar lá. É, então vou comprar, sair como salvador, sair como se fosse assim: a saída em alto estilo. Nossa né? Senhora! É, para depois ir é, fazer com o meu 1 milhão. E depois eu deixo aqui esses 2 milhões e Ô, meio. Bruno, o conservador ele... foi parar onde nesse ah, momento, cara? Nossa, ele foi sequestrado <risos> pelo, <risos> pelo ultra-mega-agressivo amordaçado <risos> e... Colocado em cativeiro, é, conservador é de... zero. Bem escondidinho ali. E aí eu peguei mais ou menos 1 milhão e 200 mil naquela, naquela época, porque eu peguei os 300 que eu tinha da peito, empresa Da empresa. Da empresa tinha 800 mil. Puta que pariu. Tinha 800 mil da, da empresa, com o plano, obviamente, de transformar aquilo em 3 milhões e meio, mais ou menos. E eu esqueci de combinar isso com o mercado financeiro. E aí... Em com vez, o algoritmo, você esqueceu de combinar é, com o algoritmo que você tinha quebrado ali, da Bolsa. E, e você descobre que você... É, é, é, Opções para quem não está, não sei se o pessoal não tem conhecimento, conhecimento explica aí para galera. Ele é um derivativo da bolsa, onde você compra o, uma espécie de um direito de comprar um papel por determinado preço, né? Uma ação. Então, uma ação, um exemplo bem, bem besta aqui que valeria R$10. E essa ação, o cara emitiu uma opção que você pode comprar ela por R$ em determinado prazo no mercado. Quando chega esse prazo, né, esse papel, então ele vai se ajustando pelo pelo valor. Se essa esse papel que você emitiu ali por 50 centavos para poder ter o direito de comprar uma ação por R$ reais e essa ação tiver valendo 13, né, é, você já compra ganhando. Esse negócio passou a valer 2 R$ um negócio que era 50 centavos, passou a valer. Então ele multiplicou por 4,5 o, o preço dele. E, obviamente, se o preço da ação cai, ele vai virando centavinhos. Então, pô, você tem o direito de comprar uma ação por 11 reais e o preço da ação está R$ 10,50, ele está ali valendo na casa de 10 centavos Aí se dá aquela disparada, ele vai de R$10,0 para 12 centavos, para 15. Então, ele é muito volátil. E quando chega na data daquela de compra daquela ação, ele expira. Todo que aquilo que você tem virou pó, né? Quem comprou, comprou, quem não comprou, é, comprou ou vendeu. O problema Sim. é que o pessoal vai comprando e vendendo papel. É isso que é o mercado opção Sim. na verdade, você acaba é um papel que você emite para defender o preço de uma de uma ação que você que você tem com algum tipo de... Se você é o dono da ação, você evita ali um risco. Uhum. Se você não é o dono da ação, você garante que ela vai estar naquela, naquele preço Boa. quando você quer comprar. Né? Esse é, eu, eu, não é a especulação de bastidores, que era o que eu estava trabalhando com, com isso. E aí, o que, que é, aconteceu? Né? Pô, eu transformei 1 milhão e 200, em vez de transformar em 3 milhões e meio, eu transformei eles em 20 mil. É, Você pegou é. 800 mil da empresa, botou mais quanto? 400 seu? Mais 400 mil. Pegou 800 mil da empresa, 400 seu, deu 1 milhão e 200. Falou, agora eu vou fazer isso aqui. Bom, se eu fiz 100 virar 300, é. eu vou fazer 1 e 200 virar no mínimo é. 3,600. Exatamente. E aí eu ia pegar, botar os Paga dois lá mil o terreno. da terreno. Não era pagar os 800, era dar 2 milhões e meio ao investimento, eu estava fazendo separado, mas no final foi eu. Pô, deu errado, eu paguei o prejuízo todo. Obviamente eu não tinha dinheiro para pagar o prejuízo, meu pai foi super generoso não só em me demitindo por justa causa, né? É, que mereceu? Merecido, mereceu, Pegou o apartamento que eu tinha acabado de comprar, pegou, obviamente, outros é, bens que eu é, você tinha acumulado que eu tinha para pagar ali os 800 mil reais que eu tinha pego da, da empresa. E a, a só do meu pai é um empreendedor desse, vale a pena você depois trazer ele para entrevistar tá, a. Fica também, o convite, como é que ele chama? Né, o Antônio Giuliani. Antônio Giuliani, tá feito o convite aqui. Vamos mandar com, esse podcast para ele. Ele vem aqui. É. <risos> Ali também, né? Eu quero ouvir a versão dele dessa... <risos> ele é um cara mega desapegado de dinheiro. Ele é um empreendedor desse, sim bem é, feroz também, né? É, mas ele é super, super desapegado. Obviamente que ele fez a coisa certa. Eu Certíssimo. Tinha, eu não, não era um investidor, eu era um jogador. Você era um jogador, Viciado verdade. em jogo. Verdade, era um jogo. É... Excelente analogia, Bruno. E, então... De investidor a jogador. Exatamente. Exatamente. Então, eu, eu, eu acabei saindo. E aí é aquela parte que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente quer, porque aconteceu exatamente o que eu, o que eu queria. Eu voltei a morar em Niterói. Da fala anterior lá, né? Eu vou para São Paulo, mas eu volto para Niterói. É. E vou parar de trabalhar com meu pai. E vou parar de trabalhar. E conseguiu. E consegui. Em seis meses eu estava de volta em Niterói. Cara, eu foi muito rápido. Você só ficou seis meses em São Paulo? Fiquei seis meses em São Paulo. Eu cheguei em junho. Dessa vez você já bateu o recorde ou não? Já não, não. Ainda não, né? Você não, veio para cá em mas eu acabei de comprar um ontem. Meu pai. <risos> mas, mas teu pai não vai te botar para gerenciar eu, eu, o caixa eu, agora, eu, nem a pau. Eu nem estou na empresa. Hoje eles até queriam que eu queriam. tivesse de volta lá. A empresa tá super é, bem. Esse Outro momento, né? Outro momento. entrega porta a porta. Ele ainda se espera expandiu de uma forma assim, é, nossa, exponencial durante a pandemia, a empresa que hoje meu irmão é o meu irmão mais novo, um ano e quatro meses mais novo que eu, é o CEO da, da empresa, ele fazem mais de 10 milhões de entrega mês. É muita porta coisa. A porta. É um baita é, de volume. Eu eu fui lá, autoestima destruída, vida financeira destruída, Carreira, eu fui no Ministério do Trabalho tirar a minha primeira... É, carteira de Trabalho. Tirei minha primeira carteira de trabalho e agora vamos lá, né? Botar ali meu currículo, que era no vagas.com, na capa. Ô, Bruno, Bruno, você fala, toda vez que você fala de carteira de trabalho ou que alguém fala de carteira de trabalho, eu lembro da minha. Vou te contar uma história da minha. Eu sempre fiz o caminho inverso do que você está falando. Eu fui para o mercado de trabalho, né? Comecei trabalhando numa gráfica, uma gráfica a gente dobrava envelope e tal. É moleque. Na verdade eu comecei trabalhando com meu pai, né, com 10, 12 anos. Depois eu fui para uma gráfica 14 para 15. Meu pai falava assim: "Tem que trabalhar mesmo". E meu pai falava o seguinte, ele falava: "Eu não preciso, mas você vai pagar a conta de água, a conta de luz de casa" para dar valor e eu agradeço meu pai por isso hoje porque acho que isso ajuda na formação do caráter e aí eu, meu pai falou eu, eu não preciso disso mas você vai aprender a pagar para ter responsabilidades então eu ia lá todo mês pagava a conta de água a conta de luz de casa para ter aquela contribuição ali e aí o que aconteceu eu depois eu fui entrei numa empresa tal papapá, fiz carreira na área financeira você sabe da história tal encurtando quando eu saí para empreender na verdade, eu comecei a empreender com 18 anos e eu sempre levei negócios paralelos. Eu nunca tive uma única coisa, uma única fonte de renda. Isso me incomodava absurdamente. Então, eu sempre tinha duas, três. Já comprei e vendi carro, já tive carro vendendo na loja de amigos, já montei loja de decoração na Consolação já, já, cara, fiz uma série de coisas. Quando eu fui empreender na área de treinamento, desenvolvimento e consultoria, que você sabe bem da história, eu pedi demissão da empresa que eu estava já há 11 anos. E, cara, quando eu pedi demissão, eu peguei minha carteira e foi simbólico isso. Eu falei, eu vou dar um fim para isso, para eu nunca mais precisar disso. Cara, algumas pessoas vão gostar do que eu vou dizer, outras vão achar errado. Tá tudo bem, tá tudo certo. Não estou incentivando ninguém a fazer, estou dizendo que foi o que eu fiz, ok? E para mim foi a melhor coisa que eu fiz até hoje. Eu abri a carteira de trabalho bem no meio, ali onde tem aqueles grampinhos, bem no meio assim. Dei uma esticadinha nela e botei num triturador de papel, <risos> Eu, assim, eu pensando assim, fogo, fogo. Cara, fogo. botei num triturador de papel, falei, nunca mais eu espero precisar utilizar isso. Cara, graças a Deus, fazendo o quê? Vai é fazer 20 anos isso, 20, quase 20 anos, não precisei. Empreendi meus negócios e não precisei usar minha, minha carteira de trabalho. Foi um Para mim, isso é um símbolo, cara. Para mim, mentalmente, me fez muito bem. Então, toda vez que falo de carteira de trabalho, eu lembro dessa bom, história. Bom. E minha, aí, aí você volta. A minha é permanecer branco. Porque <risos> o mais interessante, né, é que eu comecei ali a, bem rapidinho. O, o, o legal, que nem eu falei, né, eu investi ali cerca de. Eu, naquela época, eu ganhava assim, uns 12 mil reais por mês, né? Mas, é, às vezes, surgia bom salário, um bônus. Um bom era, salário. Era um, era um excelente é, salário. Sendo que o meu custo de vida era 3 mil. Melhor ainda. Vida apertadinho. Melhor eu, talvez, ainda. Talvez ainda gastasse mais os dois. E não, não tinha filho ainda, que que né? Trabalhava. Tinha uma filha. Tinha, tinha, tinha uma tinha menininha. Uma, a, a menina. Ela tinha carrega, recém feito um ano, a Laís. Né? Hoje eu tenho a Laís está com... Pô, Quase 14, né? E eu tenho o Luke com seis anos. Seis. E o, o que, que acontece? né? Eu, eu comecei a procurar emprego. Eu, eu, eu é, fazia bastante prospecção de empresas ali para eu trabalhar. Então, eu consegui facilmente, mesmo não tendo um, um bom currículo, é, umas cinco entrevistas de emprego. E... Eu nem ia, chegava ali, fazia entrevista e não fazia a mínima ideia de por que eu não era chamado. Uma das entrevistas de emprego que eu recebi foi a, a parte ali de... Uh, foi uma empresa de outplacement, que na verdade não era uma entrevista de emprego, era uma prospecção. <risos> Era uma prospecção da sua parte. Era uma prospecção para ver se eu contratava com eles um assessment, uma assessoria, uma, uma parte nessa. Você queria um apoio, uma mentoria, é, que eles... na época quase não se falava em coaching. É, não, mas eles ofereceram um coaching. Tá. Eles ofereceram um coaching para me capacitar para passar na entrevista, então eles iam fazer... Um acesso eu ia me ajudar a reestruturar meu currículo, fazer uma carta de apresentação, ver o perfil das empresas que eu poderia trabalhar e fazer o coaching para eu fazer. E isso aí era mais ou menos Legal. o preço de, só que eu tinha que pagar, né? E era o preço de um salário praticamente da minha pretensão salarial, se não me engano, eu estava me candidatando naquela época para salários na época de 2.500 a 3.000 reais. Mas era no sucesso ou não, pagava antes. Não, não, pagava, pagava a... antes. Pagava antes. E aí eu, eu. Primeiro que eu fiquei chateado que eu não achei o, o jeito certo deles de, de prospectar Eles me chamaram para uma vista de emprego e, em vez de me oferecer, de, de eu estar ali para ser entrevistado o emprego, eles queriam me vender um serviço. Entendeu? Mas é, tem uma, bo, uma boa. Tem um bom número de empresas que trabalham assim. É. Fazem a prospecção. É bem parecido eu, com aquele modelinho de agência de modelo. É, eu, não, eu não gostei disso e fiquei já furioso. É. E é, só que eu cheguei a perguntar para eles, pô, o meu problema tá na entrevista, vocês uh, separam esse negócio de coaching e vender só ele para mim. E aí eles falaram não, tem que estar tá junto do pacote. Quando eu voltei, né, eu devo ter sido um dos poucos, né, que em 2010 chegou e botou assim no Google, né? Coach Niterói. E aí eu chamei um, comecei a Tinha um coach Niterói. Tinha um coach lá que eu fui lá e Pô, a primeira entrevista com ele ali era gratuita, eu falei, pô, tô de bobeira, vou lá. E aí o cara fez uma roda vida é, comigo. É, achei ele estranho, tava então, a parte. Época toda Ainda bem que na roda da vida não tinha uma faixa de investimento. É, o... mas tinha financeiro. Tinha, tinha o financeiro, tinha o mas não tinha carreira, investimento. Papaios, tinha as coisas assim. E eu vi que estava todo ferrado. Eu falei, pô, eu quero que você me ajude a passar na entrevista de emprego. Você consegue me ajudar com isso? Ah, consigo. As próximas sessões vamos vão ser 100 reais. E aí, eu não... Pô, tava 100, né? tava com o dinheiro ali contadinho, eu, eu fiquei recebendo ali os 3 mil reais, como se fosse assim, generosamente, ali do meu pai, até porque eu tinha também o nome, então era como se fosse uma espécie de um auxílio... É, bolsa de, Família. É, mas não, era, não ele, era bolsa, ele criou um Bolsa, bolsa Investidor para você. Não, ele, é, é, é, criou isso aí, que ele pagava, não era nem na minha conta, era no conta da minha esposa, porque eu estava viciado em jogo, quem sabe eu não pegaria aqueles 3 mil e... Caraca! E, é... E, não, e jogava, não e apostava. Tentar, ah, será que eu não consigo transformar 3 em 5 uma coisa dessa, nessa linha? Se eu não for tão agressivo, será que, pô, em vez de 10, 2% eu consigo <risos> uma coisa assim por dia, né? Volto para os 12 pô, ao ano. É. Eu, então, eu não tinha dinheiro. E aí eu fiz, pô, como é que eu vou fazer? Eu quero contratar esse coach, como é que eu vou fazer? Aí chamei um amigo lá em casa. Aí, pô, tive uma conversa relevante para ele. Não fiz a rodada de Vida com Sim. ele. E o, no final da conversa, eu virei para o meu amigo e falei, ó, oh, valeu a pena para você esse bate-papo aqui? Aí ele falou, valeu, Bruno. Pô, vai me ajudar demais. Então, você não gostaria de ter ele de uma forma regular? Aí meu amigo, pô, ia ser show de bola. Então, o nome disso é coaching, eu estou fazendo isso agora. É essa aqui pô, é de graça, as próximas são 100 reais. Aí ele, cara, pensei que você ia me cobrar mais caro. Opa! É. Opa! Peraí! Como na, é que é isso? Topou na mesma hora. Aí eu. Pô, deixa eu agora entrar na internet para ver aqui como é que faz. Você acha que eu fui lá perguntar igual a maioria? Que é, eu e o Silvio a gente se conheceu nesse mercado. E são pouquíssimos os coaches que, que dão certo. Por quê? Não é porque o coaching é um mercado ruim, mas porque os caras tem, não têm a mínima noção sobre Bro, empreender. Aí você é, chegou onde eu queria. É. Aí você chegou onde eu queria. Cara, é assim, eu, eu canso de falar uma coisa que é o seguinte, a área de treinamento e desenvolvimento, coach, mentoria, programação linguística, o que você quiser colocar dentro desse cesto, ela precisa, vê se você concorda comigo, ela precisa do cara com duas características específicas. Se você vai para a sala ou se você vai para a sessão individual, você precisa ter todas as competências técnicas para ir para a frente da sala ou para o atendimento individual.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 E o empreendedor antes, enquanto você é um empreendedor do seu negócio de uma vez só, é você ser um vendedor. Né? É... Coloca essa competência no meio. Olha a diferença. Eu não fui pesquisar como fazer a segunda sessão de coaching. Como ser um bom coach. Né? Eu fui pesquisar como conseguir cliente de coaching. Perfeito. Que era o que eu não tinha. Você foi no, no, no fim da eu, linha. Eu fui lá pesquisar é. né? como fazer marketing para coaching. E não achei nada em português em 2010 ali. Estou falando de fevereiro de 2010. Pouquíssima coisa uh, no Brasil. Não era pouquíssima, não. Não tinha nada ensinando ali você a, a vender. Aí, ah, não, a vender. Eu, ensinando coach tinha. Não, ensinando algumas é. coisas. Coach, Agora, coach, vender coach não tinha mesmo. A programação neurolinguística. Não tinha um André Pérsia. Né, André Pérsia, né, Pérsia André, época, André época, Pérsia. ali Uma outra é. menina chamada Flávia Carvão. Ué pouquíssimas coisas. É verdade, conteúdo, Flávia Carvão sumiu e Pouquíssimos é. conteúdos nessa... É, e, e, uma coincidência, os dois eram de Niterói. Os dois sumiu. de Niterói. O André Persa, inclusive, trabalhou comigo durante um tempo. A gente trabalhou junto. O... Fizemos vários cursos. Mas era a única coisa que tinha de, depois ali de programação neurolinguística e nada. Só que aí, a minha habilidade que me ajudou a ser um bom coach é uma outra habilidade que, é, por sorte, meu pai e minha mãe me obrigaram a adquirir, que foi quando eu quero inglês. Então, eu era fluente em inglês e fui pesquisar. How to get coaching clients. Foi fora. How to market yourself as a coach. E tinha material uh, lá fora sobre aí, isso. Aí você tinha um campo vasto de explorar. E aí eu falei, ah, beleza. Os gringos lá, eles pô, eles cobram por mensalidade. Esse negócio de mensalidade é interessante. E aí eu chamei mais dois amigos. E aí eu fechei com eles por 300 reais por mês para fazer... Uma sessão de coaching por semana. Estava ali... É... Um e... reais 75 a sessão, reais a sessão. Só que era garantido. O outro ali era 400, mas ele ia me pagar toda, toda a sessão. Mas Sim. de qualquer maneira, com três clientes, eu já tinha mil reais por mês. Aí eu chamei mais dois. Já eu, dava para investir de já novo. Já aumentei 500, <risos> 500 reais, é o preço da minha mensalidade. E é, aí oferta qualquer fez, mercado, fez demanda, clientes. procura. Verdade é que, num fim de semana, até o final do, do, da semana, eu tinha três, em duas semanas eu tinha cinco, e em um mês eu tinha sete clientes. Desses sete, quatro me pagavam uma mensalidade de 500 reais, dois me pagavam uma mensalidade de 300 reais, e um me pagava 100 reais, porque eu já dava os três mil reais, que era a minha pretensão a... Mensal. salarial. Mas eu não tirei o negócio, não, e continuei fazendo isso. E se somasse tudo, você trabalhava o quê? Em termos de carga horária, você trabalhava o quê? 20 horas? É por aí. Uh, 20 menos. horas mês. Menos? Não, 20 horas mês não. não. É, é, eu trabalhava 20 horas por 20 semana. Horas por semana. Prospectando né? empresas para eu trabalhar ainda, que fazia essa, essa parte. A minha rotina para conseguir um emprego era chegar todo dia, mandar o meu currículo para 20 empresas que estavam no Cato, para 20 empresas que estavam no vagas.com, encontrar 10 ou 20 empresas que eu gostaria de trabalhar, entrar o trabalho conosco e preencher meu currículo lá. Isso fazia parte da minha rotina diária. Não tinha Uber na época, senão eu estaria trabalhando no, no, no Uber, entendeu? O coaching foi o meu Uber. Ele era como se fosse um entre... É um, um bico entre empregos. Naquele né? momento. Naquele momento. Mas que remunerar, estava remunerando muito bem. Estava me remunerando na mesma faixa. Só que a minha pretensão salarial não era R$ mil reais. Minha pretensão era para entrar na empresa. Eu já pensava: ó, vou entrar por 3 mil. Pô, seis meses, um ano, eu consigo... É, se eu dobrar é, o capital da empresa... <risos> é, eu vou, vou conseguir mostrar, porque eu tenho a mente empreendedora, né? Sim. É, então, se eu fosse trabalhar para qualquer pessoa que eu fosse trabalhar, ia, eu trabalharia se, como se eu estivesse trabalhando para mim. Você ia fazer aquilo que a gente chama intra intraempreendedor, né? Ia empreender dentro do negócio de alguém. Né? Exatamente. E aí, o... É, bom... Verdade que é o que eu acho legal, depois, se a gente estiver conversando aqui com empreendedores, por que, que eu acredito que eu dei certo no coaching? O... Disso ali, eu depois fui fazer um treinamento, um treinamento desses, leader training, né que, que abre sua cabeça ali, dá uma escovadinha e depois remenda com esparadrapo. É... <risos> <risos> e de lá, algumas pessoas pô, voltam ultra motivadas, e essa motivação é de uma forma mais permanente, outras voltam automotivadas e ela dura alguns poucos dias ou semanas, e outras voltam descacetadas, entendeu? De, eu de, descompensadas. Aqui, né? Eu fui desses que dei, dei super certo, né? E quando eu voltei de lá, eu tirei meus currículos do do e falei, pô, quer saber, eu vou me dedicar nesse negócio. E aí, imediatamente, eu consegui mais quatro, é, clientes, eu fui atrás de mais clientes e consegui, estavam terminando meus primeiros processos de, de coach é, eu demiti o meu coach porque na verdade é, ele chegou quando ele descobriu que eu tinha sete clientes ele falava que eu não podia fazer aquilo porque eu não era um membro da sociedade brasileira de, de coaching. De coaching. Mas que eu poderia passar meus clientes para ele enquanto eu fazia minha formação é, e né? depois é... Parceria perfeita, né? Um entra com a bunda, o outro com o pé. É... Né? aí eu, obviamente... Eu... eu mandei ele para que... Descobri que eu era o único cliente pagante... Você era o único cliente pagante dele. Já estava começando a receber indicações, né? E eu resolvi fazer uma formação em coaching, quando eu tinha 11, Boa. <risos> 11 clientes. E a diferença, muitas vezes, que a gente que está aqui batendo esse papo de mentalidade, é que as pessoas colocam essa cortina de fumaça, um monte de barreira invisível, de coisas sobre o que você tem que fazer antes disso. Criam degraus que não existem, que não existem, criam é. barreiras é. inexistentes. É. é. Né? logo depois eu descobri que o que eu fazia não era coaching, era uma mistureba danada de coaching, com mentoria, com consultoria, com perfeito. aconselhamento, perfeito com perfeito. Um, ombro um, um, um amigo. É... Ô Bruno, mas eu vou te falar uma coisa. Mas meus clientes gostavam, a gente estava na parceria ganha-ganha. Mas eu vou te falar uma coisa, isso aí que você faz, que você faz, não, que você fazia, né? porque certamente você uhum. lapidou, você fez formação, você, se, você fez não só aqui como você fez fora, então você adquiriu aí um, um, um, um cabedal de competências aí como um coach que é, é, você levou o teu atendimento para um outro nível. Sim. Mas isso que você fazia antes, que chamava de coaching, é o que muita gente pensa sobre coach e tem a visão de coach, que é simplesmente sentar e conversar com alguém. É? e a gente sabe que não é isso. Tem todo um processo estruturado e tal para que o desenvolvimento do indivíduo aconteça. Então, assim, quando a gente fala da formação, a formação ela traz esse know-how, essa expertise para o cara, esse entendimento. Né? Mas daí a ser obrigação tem um abismo é, de diferença. É, a mesma trava aconteceu na hora de montar uma escola de coaching. Porque quando eu comecei a fazer o curso, eu falei, nossa, eu gostei disso, eu quero dar aula de, de coaching. E aí eu conversava com o... O instrutor, que normalmente era o próprio dono da escola, Sim. em 2010 não tinha uma escola não. com dezenas de não. instrutores ali. E o... e ele me passava uma jornada Na sana. Slack, ó, na Slack, em 2010. Você trabalhava com o Jairo e com a Arline. Era tá? eu, era eu, Mike. Ué. Eu, Mike, Jairo, Mancilha. E Arline Davis. Arlene Davis. Uh, eu tinha o André Pérsia, só que o André Pérsia dava aula de PNL. Eu tinha Luiz Augusto Paiva, de Niterói, inclusive. Sim. Você não conheceu o Luiz? ele, Conheceu? Sim. Conheceu? Eu, eu almocei com ele uma vez, é, mas ele o Paiva. um dos melhores livros de coaching junto com o Jair. Sensacional. É. Coaching na prática. É, exatamente. É. E o Eduardo Leal, que também dava aula aqui para nós. E aí, em 2010, eu comecei a abrir mercado. Foi quando a gente começou a fazer turma em Salvador, BH uhum. e outras praças. A gente fazia seis praças. Era Salvador, BH, Goiânia, Brasília, São Paulo e Rio. Não, Rio não, porque o Jair estava no Rio e eu tinha um acordo com ele uhum. para não entrar no Rio. E Porto tanto Alegre. Como Arline, né? Tanto dois. o Jair quanto o Arline, né? o o estava no Rio. E o Luiz e o... Estava o, no Jair, dos cinco. Eu tinha cinco, ó. Eram dois treinadores de São Paulo, Mike e eu. E lá, os outros cinco estavam no Rio. Que eram o Jairo, o Eduardo, o Luiz, o André e a Arline. Estavam cinco no Rio de Janeiro, então eu não entrava no Rio. Então eu fiquei São Paulo, BH, Salvador, Goiânia, Brasília e Porto Alegre. Eu, em 2010, eu só atendia. É. Eu... eu só atendia, só que quando eu comecei a fazer os cursos. Eu só atendi a fazer curso, Eu atendi a fazer curso, Eu atendi a fazer a formação. Fiz formação em programação neurolinguística, coaching, business coaching, master coaching, duas escolas é diferentes, constelações organizacionais, hipnose... tava o ta, tarado gente... do desenvolvimento Agora, pessoal. Pô, como é que isso aconteceu? <risos> né? É, virei o tarado do desenvolvimento Mas pessoal. Mas sabe o que acontece? A gente quando entra nesse viés do caminho do desenvolvimento pessoal, eu sempre falo para os meus alunos, cara, é um caminho sem volta. Porque você começa a se descobrir, você começa a se entender, você começa a se compreender, e eu brinco, o cara vira o tarado do desenvolvimento pessoal, ele quer fazer de tudo. E aí o cuidado é que precisa ter foco, cara. Acho... Se você começa a fazer de tudo, vira uma. Eu cometi esse equívoco. Eu fiz exato. Cara, eu fiz, ó, análise transacional. Eu fiz psicanálise. constelação sistêmicas. Hipnose. Coaching. Programação neurolinguística. Você imaginar eu sair fazendo? Tem coisa que ajuda você a ter uma certa noção. Agora, tem coisa também que você acaba viajando e perdendo foco, entendeu? Com certeza. E o. Uh... Foi legal saber, agora uma coisa é o seguinte, eu sou viciado em conhecimento, sim, entendeu? Sim. Eu gosto de, de estudar, eu gosto de, de aprender. Agora, eu estava funcionando na hora que eu estava fazendo isso. Que o mais legal que, que, que a gente vê assim, que a mentalidade liberta é que assim que eu então, abri mão né, de, de procurar emprego e resolvi me focar em montar em um negócio de coaching, não necessariamente uma escola de coaching, é, comecei a procurar, então, os cursos para me desenvolver. Eu consegui o meu primeiro contrato de coaching executivo, onde eu peguei 19 pessoas de uma vez só e agora cobrando 3 mil reais de cada uma. Sensacional! Fiz um contrato ali onde, pô, é, começou a tirar a minha batida. Era, da era, era B2B, era de era, empresa? Era de, de, empresa. de empresa. Então eu peguei 19 é, gerentes, pô, um contrato que me pagou. Três mensalidades de 19 mil, fora os 5, 5,6 mil que eu estava ganhando de, com meus clientes particulares. Será que o equivalente, é, vai, 19 mil? Estamos falando eu de 57 20, mil. 24 mil. É, 57 mil reais é o contrato. Nesse contrato. Mas isso dava o quê? Quantos anos de salário? Por que, que eu te pergunto isso? Porque ah, o meu tá. primeiro contrato de treinamento e desenvolvimento, fechado em 2002, 2002 para 2003, cara, foi com o grupo Mitsubishi. Ele me dá... O primeiro foi com o grupo Mitsubishi, o segundo foi com o grupo Eucatex. Cara, esses dois contratos, ele, um, um, um, vou falar só de um, porque eles tinham o mesmo valor, a diferença pequena de um para o outro. Esses dois contratos, ele me dava o equivalente a um ano e meio de salário. Então, isso aí deu 19 meses. É, 18 meses, o meu teu é, 19. O... Eu, por isso que eu imaginei. E assim que eu fechei esse contrato, eu, eu, eu, eu... Que, pô, ele me demandava. Entendeu? Sim, é, normal. É, me demandava. Eu, eu ficava ali três dias por semana para essa empresa atendendo os executivos dela. E tinha ali uns um, sete ou outros clientes ali de coaching individual. Eu comecei a pedir para os caras se eu podia dar aula na, na escola deles, e o, os caras me davam uma jornada insana, né? Como se tivesse que fazer esse monte sim, de, sim. de cursos. E eu, pô, como se ele falasse com um aluno normal dele, que era o que ele estava acostumado a falar. Então. Muitas vezes, não só o empreendedor, mas as pessoas tendem a valorizar, a ultravalorizar aquilo que elas sabem, o que elas podem é, fazer. E às vezes até mesmo criar barreira. Eu descobri que o cara não tinha uma, uma espécie de uma, uh, um sistema de regulamentação do coaching. Sim. Ele tinha uma empresa, um CNPJ. Era uma empresa privada, uma sociedade limitada com fins lucrativos. Ele era um CNPJ. Pô, fazia... Montar um negócio de é. empresa, eu sei fazer. Esse cara ali, porque todos tinham esses nomes bacanas, né? Sociedade Latino-Americana de e, Coaching. por aí vai. Tudo Brasileiro de Coaching, Brasil é Brasil é ação intergaláctica de coaching interdimensional. <risos> é, cara, tinha de tudo. <risos> Antico, de, tinha sei de sei tudo. Lá, é aí eu falei, pô, um negócio eu sei montar. Fiz a engenharia reversa. E aí eu comecei a fazer o quê? Já que não querem deixar eu dar aula na escola do... deles, eu vou montar a minha. E eu fiz a mapei você, na época, o Instituto, a Sociedade Brasileira de, de Coaching, a Arline, o Jairo, mas outras duas ou três escolas que eu tinha. Na época, visto por aí. Na época 2000 e quanto? 2010. 2010. 2010. Isso já era agosto e setembro de 2010. É, 2010. Tinha nós, a Slack, tinha a SBC, Sociedade Brasileira de Coaching, tinha o Zé Roberto e BC então, começando. BC? Uhum. O Zé Roberto estava começando ali. Estava começando em 2010. Estava começando em 2010. Tinha... A Febracis estava começando também lá em Febracis também, do Paulo. Tinha o um Núcleo PNL da Arnini. Tinha o Núcleo PNL da... Era Núcleo. Tinha o Inap no Rio. Tinha o Inap do Rio tinha do Jairo. o Jair. Núcleo também era. E tinha aqui uma Illuminati, uma outra. Tinha a Illuminati, tinha é verdade. Tinha 10 escolas de coaching que eu mapeei. Com... É assim, escola... Tinha o ICI. Tinha o ICI do, do, do, do, do Range. Escola, escola de coaching mesmo, focada em coaching. Eram as cinco. um era, é... Era, é, nós falar, nós, SBC, uhum. o, o IBC que estava começando, o Febracis o, o, que estava começando o ICI. e o ICI do Range, é. era esses cinco. Os outros eram desenvolvimento pessoal e tinha alguma tinha, coisinha é, de conta. Era, era, ah, tinha era a Peléria, Lambert, o Lambert, de Joseph O'Connor. É, tinha, tinha Lambert, o O'Connor é, e a Andrea Lages. É uma PLS e eu vi o seguinte: as três que eu, que eu queria fazer mais parecido eram a, a GILAC, o IBC e a, e a SBC. SBC que tinham essa, esse panorama mais nacional. Tá. E aí eu fui fazendo a engenharia reversa do que, você, do que vocês faziam. Ou seja, muita gente fala para você ignorar a concorrência, mas não, não existe esse negócio não. de ignorar. O mercado está lá, lá para já te mostrar um monte de passos que são necessários você... Que você pode encurtar caminho... Fazendo ah, ou não fazendo. Exatamente. Tanto pra entender o que fazer, quanto para não fazer. Pegar, a faz... gente errou pra caramba. Encontrar como a SBC errou, como a IBC errou, todo mundo errou. Ah, como pega. acertou pra caramba também. Essas três, esses nomes com o nome de... coisa De, de legais, intergaláctica. Gente. Então vamos ah, junto botei a Academia Brasileira de, de Coaching. Tudo certo. Ó, o site delas tem... Qual é o, a interseção de botões... Padrão. No, no site. Ah... Quem somos nós, nosso treinamento, nossa agenda, blog... Você contate. já tinha feito PNL aí, não? Já, já Nome tinha. disso, modelagem. Modelagem. Tá é tudo é. certo. Mas no mundo dos negócios se chama benchmark. Benchmark, É, é, é, é, é mais... Mais... <risos> mais chique. É, mais chique, né? E aí, o, do mesmo jeito que a gente... Pô, não é mais mentalidade, é mindset, né? Opa, vamos ah, sofisticar não. o negócio. Tem que, aí, Bom, eu fui fazendo exatamente... E igualzinho. E aí a Academia Brasileira de Coaching acabou é, dando super, super certo também. Virou aí uma das maiores. E aí chegou aí nos Juntos dias coach, mas, de hoje. Mas sempre não acreditando num no, no monte de coisa que as pessoas falam sobre você o que você não pode fazer. Perfeito. Então eu nunca tive essa limitação do não pode Cara, eu acho nem que Nem é... de mim para é... mim, nem dos outros para mim. Eu acho que essa é a frase para a gente fechar o podcast. Nunca deixe as pessoas lhe dizer o que você pode, o que você não pode, o que você deve e o que você não deve. Você, empreendedor, você que está nos assistindo ou nos ouvindo aqui, você tem que determinar o que você pode, o que você não pode, o que você quer e o que você não quer, baseado nos seus valores e na sua motivação principalmente. Lembrando que valor é o que te motiva. Bruno, cara, prazer te receber aqui. A gente ficaria aqui duas, três horas, ah, igual é? a gente fica nos nossos almoços e jantares. Três, quatro, cinco horas, batendo papo. Próxima vez que você vier, eu vou botar uma cervejinha artesanal aqui pra você. Ah, ótimo. Aí a gente não vai ter hora pra levantar daqui e vamos fazer um podcast <risos> de quatro, cinco horas. Cara, obrigado por aceitar o convite, por ter vindo aqui com a gente. Papo extremamente esclarecedor, tenho certeza que contribuiu muito com você, que está nos ouvindo e nos assistindo. Se não curtiu o vídeo aí, já curte, tá? Lembre que estamos aqui para te ajudar a ter lucro certo. Cara, uma mensagem final para os nossos ouvintes? Pô, vai nessa mesma linha que você falou, então, né? Pô, nada de ser ovelha, entendeu? A ovelha que Boa. tem que ficar pedindo permissão para tudo. Pode, pode, pode, pode, pode. Escolhe aí se, pô, ou se você preferir leão, ou se você preferir pastor, ou se você preferir o lobo. Lembrando <risos> o que, que não. o nome é. desse podcast aqui vai ser o Lobo... Niter... É o Lobo de Niterói? Pode ser, velho. O Lobo de Niterói. <risos> o pessoal vai trabalhar no título desse podcast. Galera, um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo Lucro Certo. Até mais. Valeu.